Oi galera, eu sou o Leon e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tá ligado mano, é o seguinte, hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto Olha que bagunça que está ele, velho Olha só Olha só como é que está o quarto, mano O quarto está muito desorganizado Entendi. Olha só Mas é isso, mano Eu espero que você goste do vídeo Se inscreva no canal, se é novo Deixa aquele like E sabe por isso, de hoje Deus, acho que será muito top eu já tenho que eu estraguei agora por causa da nossa meu irmão, mano Eu não sei se quando eles mais É normal, isso acontece, mano isso, isso normal Então, isso é mais uma hora agora pro vídeo, mano, isso, e puxa a vinheta. E vamos começar aqui a arrumar o quarto, e espero que você goste do vídeo, porque eu não estou muito porque eu vou mostrar, eu vou fazer um vídeo, um clipe insano, para mostrar, e eu estou com como amigo de bom. se siga ele no Instagram, porque o Instagram dele está passando aqui embaixo agora, na minha e é isso, mano, uhum. então vamos começar aqui a arrumar o quarto. <risos> Eu comprei os fones de vídeo. É da Blue Center. E eu ia fazer um vídeo, não sei quando, mas eu ia fazer um vídeo. multim, Eu acho que foi isso, mano. Só que eu vou começar a gravar aqui daqui a pouco. Mas o um quarto dá pra ver que ele ficou bonito, mano. Mas eu ainda não terminei, não. Mano. Por agora não terminei, não. Ainda falta por sabe, né? As luzes, as para pra cá. Um quarto um fitness, Muito ouro, claro, um tour do quarto fitness, mano. É isso, né? Os